Olá pessoal, se você caiu nesse vídeo aqui, é sinal que você está procurando sobre mais informação do produto pau de cavalo cápsula é, eu, eu comprei esse produto, já estou no quarto mês já, tive grandes resultados, tá? Mas antes de tudo, deixa um like e se inscreve aqui no canal, tá pessoal? Deixa a sua, o seu comentário e também tem dois motivos para você não estar tá comprando o pau de cavalo cápsula, tá? Bom vamos lá, eu estava sofrendo de ejaculação precoce e um amigo meu indicou esse produto e comecei a pesquisar na internet sobre o mesmo né, vi alguns depoimentos positivos alguns, é, alguns documentos assim artigos e resolvi comprar, chegou na minha casa numa caixinha discreta depois de uma semana quando eu fiz o pedido pelo site oficial e comecei a utilizar. É, nas primeiras duas semanas já acabou a minha ejaculação precoce, comecei a ter mais ereções mais fortes também com a, com a minha parceira e também já começou a ter um aumento opiniano. né? É, de um, do segundo mês em diante já vi diferença de 1 um centímetro para 2 centímetros a mais e meu pênis engrossou mais. E os, os dois motivos que eu falei para vocês no início do vídeo, pessoal, que é o seguinte, esse produto, o pau de cavalo cápsula, está fazendo muito sucesso aí na internet e está vendendo muito. Então muita gente está usando de má fé, estão falsificando esse produto e fazendo sites e estão publicando na e no Mercado Livre, produto falsificado. Muita gente aí está sendo enganado e perante isso eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário do site original onde que eu comprei o meu. Que chegou certinho na minha casa. E, se você... e tem um detalhe também. Se você quiser fazer, um... quiser fazer um teste, tem uma amostra grátis que você paga só o frete. Tá certo? Você paga só o frete, faz um teste com uma amostra grátis. Se você vê resultado legal, daí você pega um kit que se encaixa melhor pra você. Tá certo? Essa é a dica aí, meu depoimento sincero. Até mais.